Chegou aqui em bolsão uma caixa diretamente da HarperCollins Brasil com a nova edição de Contos Inacabados. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa aí o seu gostei e ative o sininho das notificações. Então sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael Soares diretamente da HarperCollins Brasil. Acho que tá fácil aqui, né? Acho que nem vai precisar de muita coisa. Vamos tentar soltar aqui. porque veio o envelope. Olha só. Tem que rasgar a mão do ogro aqui. Uau! Vamos ver a capa aqui. Nossa, galera, que top! Olha que coisa mais linda aí. Vou colocar aqui para vocês verem. Ficou muito top mesmo, hein? Olha essa capa. Surreal. Surreal. Vamos abrir aqui, tirar do plastiquinho. E a gente já vai... Conhecendo. Que lindo. Que lindo mesmo. Uau. As runas aqui... Baixo relevo na parte de cima, na parte de baixo Hot Stamp aqui Prateado Baixo relevo no nome do token também A ilustração do token daqui é o Glaurung Então vamos virar aqui Olha só Olha a largura, a espessura disso daqui galera Olha só o tanto de página que esse livro tem muito top parte de trás que a gente começou vendo também outra ilustração do Tolkien muito bonito mesmo ficou muito legal vamos abrir aqui vem o poster tá vamos já abrir o poster aqui para vocês verem Opa. olha que coisa linda até encheu a tela inteira aí, né, galera? Olha que top. Muito lindo mesmo. Agora, vamos continuar aqui. Do mapa. Uau. Mapa de Beleriand. A gente tá acostumado, né? Sumarillion. Tem esse mapa aqui. Bem grande aqui, ó. Mapa de Númenor. Também ficou bem legal. no mesmo estilo, mesmo padrão dos outros livros. Bem bonito. Olha só. O que é interessante é que as notas estão juntas com os capítulos. Coisa linda, hein? Vou passar aqui. Vê se vocês estão vendo aí. Vou dar uma folheada aqui para vocês verem. É muito conteúdo, é muito material, muita coisa. Já passamos da página 500. Índice remissivo tem aqui. Olha que legal. Nota sobre as inscrições em Tengwar e em Runas e suas versões em português, padrão também. Nota sobre as ilustrações aqui que vocês vão ver sobre Glaurung e o Vale do Sirion. Já expliquei em live, né? Outro mapa aqui. Já que é o um mapa é, do oeste da Terra-média, no fim da Terceira Era, né? Então, o primeiro mapa de Beleriand e das terras ao norte. O segundo, de Númenor. E o terceiro aqui, o oeste da Terra-média. No fim, terceira era. Esse é o mapa lá do Senhor dos Anéis. Olha que top. E um detalhe aqui. Deixa eu tirar aqui. O fitilho. Não posso esquecer do fitilho laranja. Olha que legal. Para dar o contraste e combinar ali. Com a capa, com esse azul, ficou oh, aqui um azul bem bonito, combina aqui com o Glauung também, ó. Coisa bonita aqui. Tudo a ver. Muito, muito legal mesmo. Uma edição primorosa. Então vamos ver mais detalhes de perto. Esse livro ficou realmente surreal e segue o mesmo padrão dos livros que vem sendo lançados. E como você viu, ficam lindos e bem organizados no livreiro ou na estante. E olha só como ele ficou parrudo, né? É o que tem mais páginas até agora, mais até que o Retorno do Rei que tem os apêndices. E ele está disponível na loja do bolseiro, o link está na descrição. Compre conosco e ajude o canal a crescer. Eu gostaria de agradecer a todos que compraram na pré-venda e nós conseguiremos enviar pelo menos duas semanas antes da data prevista de lançamento na loja do bolseiro. Ah, e só mais um detalhe, esse pôster que acompanha o livro nós temos em quantidade limitada então adquira antes que acabe. E em breve eu gravarei a resenha dessa nova edição com mais detalhes e curiosidades. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E olha só quem apareceu por aqui, o Gandalf do like. Então deixa aí o seu gostei, senão o Gandalf vai te transformar num sapo ou coisa pior. Visite a loja do bolseiro e aproveite para adquirir essas camisetas maravilhosas.